Vou trabalhar agora com relações quantitativas que estão implícitas em uma reação química. Voltemos à reação de combustão do metano, escrita aqui de maneira balanceada. Esta proporção que está indicada na reação é em mol, ou dezena, ou dúzia, não importa. Nós trabalhamos aqui com mol. Então, esta Representação diz que 1 mol de metano necessita de 2 mol de oxigênio para reagir, produzindo 1 mol de CO2 e 2 mol de água. Podemos também pensar em número de moléculas. 1 mol de moléculas de metano corresponde a 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de metano. 2 mol de oxigênio corresponde a 12,04 vezes 10 na 23 moléculas de oxigênio e analogamente para o CO2 e para a água. Também podemos falar que 1 mol de metano corresponde a 16 gramas. 2 mol de oxigênio corresponde a 64 gramas. Então, temos que nesta reação, para cada 16 gramas de metano, precisamos 64 gramas de oxigênio. E assim, produziremos 44 gramas de CO2 e 36 gramas de água. Se observarmos nesta reação, nós temos 3 mols de reagentes e 3 mols de produtos. Nós temos 18,06 vezes 10 na 23 moléculas de reagentes, 18,06 vezes 10 na 23 moléculas de produto. Temos 80 gramas de reagentes e temos 80 gramas de produto. A lei de Lavoisier diz que as quantidades se conservam, mas se conservam em qual unidade? Para isso, vamos examinar a reação de combustão do etano. A reação de combustão do etano balanceada nos dá 1 mol de etano, reage com 3,5 mols de oxigênio, produzindo 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Assim, temos nos reagentes 1 mais 3,5 4,5 mols de reagentes e 5 mols de produto. Então, já eliminamos a possibilidade de que o número de mols seja conservado. Em termos de moléculas, se somarmos o número de moléculas de reagentes e compararmos com o número de moléculas de produtos, veremos que também não há conservação. Entretanto, se pegarmos, qual é a massa que corresponde a 1 mol de etano? 30 gramas. Qual é a massa que corresponde a 3,5 mol de oxigênio? 112. Assim, temos uma massa de reagentes de 142 gramas. Agora vamos comparar com as massas de produto. 2 mols de CO2 correspondem a 88 gramas. 3 mols de água? correspondem a 54 gramas e temos, então, 142 gramas de produtos. Assim, podemos comprovar que somente a massa se conserva. Com esses dados, podemos fazer relações. Sabemos que... 1 um mol de etano reage com 3,5 mol de O2 produzindo 2 mol de CO2 e 3 mol de água. Mas também podemos dizer que 30 gramas de etano reagem com 112 gramas de O2 produzindo 88 gramas de CO2 e 54 gramas de água. Podemos fazer relações cruzadas, podemos calcular qual é a quantidade em gramas de CO2 produzidas quando tivermos, por exemplo, 2 mols de etano reagindo com a quantidade suficiente de oxigênio. Podemos saber qual é a quantidade em mol de CO2 produzida quando tivermos 50 gramas de etano reagindo com a quantidade correspondente de oxigênio e assim por diante.